A Trupe Fantasma é sem dúvidas o grupo mais misterioso do mundo dos caçadores. Poderosos e brutais como nenhum outro. Mas envoltos em uma neblina que sempre ofusca o seu real objetivo. O que eles buscam? Porém, temos uma revelação e tanto agora. O passado deles na Cidade Meteoro acaba sendo revelado. E mais ainda, a confirmação que existe um lado B no Massacre do Clã Curta. Quer saber tudo sobre o passado da trupe fantasma? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, eu vou do com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente... Que capítulo foi esse de Hunter x Hunter, hein? Vivi pra ver Cidade Meteoro. Trupe Fantasma, passado revelado, um flashback pra lá de insano Mas que traz muitos mistérios que vão explodir a sua mente Você notou que tem uns personagens curiosos ali Talvez apareceram quem eram os números 4 e 8 antigos da Trupe Fantasma E mesmo um lado B no Massacre do Clã Curta Isso é confirmadíssimo, então assiste até o final Porque tem muita coisa legal nesse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra escrever Se já é um caçador 3 estrela e não quer ser como o Vagabundo Freaks Dispara o um like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter 395. Então vamos lá galera. O nosso capítulo começa quando o Henrique... <risos> adoro o nome dele. Especula que os membros da Reli provavelmente estão sendo teletransportados para outro local por conta do NEM. E é assim que eles conseguem se mover deduzindo que talvez não sejam apenas passagens secretas comuns que eles usam para sair... Dos seus locais onde estão escondidos. Em seguida, vemos o Henrique e o Ang, os soldados particulares do Tseridone Ri, conversando sobre o esconderijo ostensivo da Rili, que acabou sendo falso. E eles vão revistar dois homens da Rili que o Henrique acabou encontrando na sua câmera gato. Esses soldados rasos Eles não vão participar dessa nova busca e revista, porque os seus rostos já são bem conhecidos pelos membros da Reli. já que, pelo que ficamos sabendo no capítulo anterior, eles já fizeram parte dela antes de serem aceitos como soldados mas caso houvesse homens mortos por outras duas máfias eles apareceriam na delegacia como substitutos, o Wang tenta explicar a trupe fantasma o mistério do quarto 3101 sobre a possível armadilha nem mas o grupo diz que eles não se importam é pé na porta com eles e após entrarem, eles rendem um membro da Reli. Feitan Fix e Nobunaga são vistos Olhando para o esconderijo da Reli e acabam se lembrando da sua época como criança. De quando eles costumavam ser desajeitados. Mas achavam que podiam conseguir qualquer coisa. Voltamos então para a Cidade Meteoro. No passado a Trupe Fantasma não era um time naquela época. Podemos ver rostos conhecidos. Os jovens Kuroro, Shao Franklin, Uvo, Mac, Finks... Feitã que reviram o lixão. E para eles, aqueles vídeos que eles pegam nas pilhas de lixo são como verdadeiros tesouros, coisas valiosas através desses. ...vídeos, cursos de línguas estrangeiras ou mesmo animações... ...eles obtêm informações e diversão. O Voguin é quem quer a atenção e reivindica o seu território como aquele lugar. Então em seu território apenas a equipe de Uvo pode possuir exclusivamente as coisas daquela pilha de lixo. É por isso que eles acabam lutando entre si. O Kuroro que adora aprender línguas estrangeiras e já tem influência em algumas delas... Tenta escapar do lugar. Franklin fica para conter o voguinho. Enquanto ele tenta sair dali. Levando aquela fita. Porém, Finks e um feitão todo descabelado. <risos> Coitado feita, Eles aparecem como outra dupla. E tentam pegar a fita do Corona Que entrega uma falsa. Conseguindo guardar a original que ele achou no lixão. Porém, coisas estranhas vêm acontecendo atualmente na cidade Meteoro. Sérios problemas. Ali ocorre uma verdadeira caça e sequestro de pessoas na cidade. O tráfico humano descontroladamente e tudo isso porque não existe nenhum tipo de certificado um registro de que aquelas pessoas existam a cidade meteoro permaneceu segura por meio de conexões diretas com a máfia a máfia no entanto sequestrava centenas de pessoas todos os anos 70% das quais eram crianças menores de 15 anos em troca desta segurança ao mesmo tempo em que o vínculo com a máfia acabou se fortalecendo começaram a aparecer pessoas que despertavam Suas habilidades nem Entre os anciões E foram criadas promessas Que sustentavam a regra da vingança Que mais tarde A trupe fantasma acabou adotando De que a vida é expiação apenas pela vida, não rejeitamos nada, portanto não tire nada de nós. A trupe fantasma nasceu quando pessoas ao redor do mundo começaram a chamar a cidade meteoro, habitada por pessoas que não eram tratadas como seres humanos com medo. Isso é simplesmente insano. Aquela cena assombrosa com o jovem Kuroro e o VHS. Que eu citei esses dias em outro vídeo. E que surge no capítulo 102. Está finalmente sendo explicada. Eu tenho que dizer que essa... Era um dos mistérios que ficaram comigo por muito tempo em Hunter x Hunter... E eu suspeito que sempre ficará... Porque tudo isso é simplesmente interessante... Sabíamos sobre o seu passado... Gostei que o mistério agora está voltando à tora. E ao invés de me sentir desapontado por ser explicado... Obviamente que não, estou muito animado Vemos que o Kuroro estudou secretamente e sozinho na igreja assistindo a vídeos E é quando vemos uma jovem Pakunoda se juntando a ele para ver os mesmos vídeos Os anciões vendo todo o potencial de Kuroro ficam maravilhados com esse jovem prodígio. Que é um explorador nato. Ansioso para estudar. E tem ideias originais. O ancião ainda quer trazê-lo. Para um conselho dos anciões. Porque o Kuroro pode acabar fornecendo uma pista para resolver os vários problemas que cercam a Cidade Meteoro. Portanto, parece também que os anciões da Cidade Meteoro, eles precisavam de uma solução para os problemas da cidade, como esses sequestros desenfreados. E eles procuraram Kuroro porque ele parecia talentoso e inteligente. Meu palpite é que eles estavam procurando treinar já desde cedo uma espécie de equipe de operações especiais ensinando o NEM a essas crianças desde a tenra idade. Então eu presumo que os anciões da velha guarda da cidade meteoro já estavam interessados em ensinar NEM em massa em total desrespeito à forma como a associação dos caçadores lida com isso durante a maior parte de toda a série dos caçadores. Se você for pensar sobre isso, faz muito sentido, o NEM é mais forte do que armas, então porque não equipar o maior número possível de cidadãos em seu país para se protegerem. Isto explicaria porque a trupe fantasma é tão poderosa. E quando o Kuroro reproduziu o vídeo que ele pegou no lixão com Paco Noda. Nada saiu. Então eles ficaram um pouco confusos. Mas na verdade o Kuroro acabou tocando por cerca de 10 minutos. Com um avanço rápido esta fita. Então a animação acabou saindo. E ele disse que o nome dessa animação é algo parecido com limpar as pessoas. E no dia seguinte ele propôs algo bem inusitado a seus companheiros. Fazer uma dublagem dessa animação. Onde eles poderiam curtir a animação sem legendas. Tornando a experiência muito melhor se eles entendessem o real significado daquilo. Kuroro ouviu cada linha da animação e escreveu todas elas em um roteiro. E começou a dublar com Pakunoda Sarasa. Que é uma nova personagem introduzida aqui. E a maior bomba de todas aqui nesse capítulo. Sheila. Uau! Eu não posso acreditar que finalmente estamos recebendo um flashback da Trupe Fantasma e da Cidade Meteoro. Eles parecem tão inocentes aqui nessas páginas. Mesmo o Kuroro lembra bastante um Kurapika jovem. A questão aqui meus amigos é o que acontece a partir daqui? Kuroro poderia acabar encontrando uma fita do capítulo negro? O mesmo conceito que acabou transformando Sensui em Yuyu Hakusho no maior vilão da humanidade? Eu gosto disso, pra ser sincero, eu sempre achei que eles eram sim apenas crianças inocentes no meio daquele lixão. Mas ver Kuroro começar a dublar animes definitivamente não estava <risos> na minha lista de apostas. Mas o que prova galera, que algo aconteceu pra mim, esta cena aqui no capítulo 114, onde temos... O comentário da Maki sugerindo que o Kuroro mudou de alguma forma. Então pode ser que sim. Ao invés de um anime. Kuroro encontrou o capítulo negro. Agora a maior bomba sem dúvidas. Sheila. Sim. Isto confirma que Sheila era da Trupe Fantasma. E pode ter orquestrado o massacre do clã Curta. Se você não sabe quem é Sheila. Porque ela não aparece no anime. Ela só aparece no capítulo especial. Feito pelo Togashi. Que conta a origem de Kurapika. São dois capítulos. Seu amigo Pyro também pode participa e é ali quando ele desperta os olhos escarlates pela primeira vez, esse capítulo termina com o massacre dos curta, porém nele conhecemos a misteriosa Sheila, uma garota que surge próxima da aldeia dos curta inclusive dá um livro que inspira a cura pica a virar um hunter e fatos curiosos Rondam bastante esse capítulo. O primeiro deles é o fato de que Sheila surgiu e se feriu. E quando Kurapika e Pyro ajudam ela. Ela insistentemente volta a se machucar para permanecer por perto. O que posso afirmar agora é que o incidente dos Curta tem ligação com Sheila. E inclusive pode ser uma vingança para Sheila. É por isso que as aranhas deixaram aquela nota. Não tire nada de nós. Após o massacre. Sheila parecia uma pessoa genuinamente boa. No capítulo zero. Mas agora parece que há muito mais na história de fundo de Curapica do que sabemos nos capítulos sobre a história da origem de Curapica o ancião do clã Curta ele confiscou o livro que a Sheila deu pro Curapica e talvez a Sheila tenha desaparecido ou morrido quem sabe pelas mãos do Silva e o grupo matou os Curta porque encontraram o livro dela nesse lugar, o final desse capítulo diz que o massacre foi relatado por uma mulher que se perdeu na floresta, o que parece se implicar que seria a Sheila Quem relatou a morte dos Curta, mas pode ser apenas uma pista Falsa, seria bem trágico Eu me pergunto qual caminho o Togashi Vai seguir agora com Sheila Uma coisa é fato também Não sabemos toda a verdade, em uma entrevista Do Togashi na Shonen Jump quando saiu esse capítulo zero, o Togashi disse o seguinte, abre aspas. Suponho que a história não fará sentido agora se eu comparar o lado A e o lado B de um disco. Mas na verdade, há um lado B nesta história, fecha aspas. Isso é interessante meus amigos, não é uma continuação, mas um lado B. Ou seja, tem outra versão do Massacre do Clã Curta que não conhecemos ainda. Mais ainda, talvez descobrimos agora quem eram os antigos número 4 e 8 das Aranhas. Sheila e Sarasa. Lembram que Shizuko substituiu alguém e vimos pelo filme Phantom Rouge o número 4 da trupe que o Hisoka substituiu. Mas qual a sacada aqui? O filme não é canônico. Então Sheila... Pode ter sido a número 4 E Sarasa a número 8 Isso explicaria porque o Kuroro fez aquela cara bem séria Quando o Silva e o Zeno surgiram Porque é dito que o Silva matou uma das aranhas Silva pode ter matado o antigo número 8 ou número 4 E o Hisoka apenas substituiu esse número 4 Porque eu tenho certeza que uma pessoa como o Hisoka Teria mencionado com orgulho esse assassinato Mas ele não fez Ele apenas substituiu um lugar que estava vago Da mesma forma que a Shizu Zuko substituiu o número 8. Mais ainda. Essa Sarasa. Eu por que coloquei ela sendo como a número 8 aqui da Trupe Fantasma meus amigos. Por conta da mãe do Oble, O príncipe que o Kurapika está protegendo agora no navio baleia. Olhem bem para ela e me digam se ela não se parece com o Kuroro. Poderia ser parente dele? Não dá para descartar. Uma coisa é fato. O nome da mãe do Obli é literalmente. 8. <risos> Legal né? Ela pode ser essa sarada do flashback. Como acabou em Caquim, tráfico humano. Estamos finalmente vendo o pano de fundo que levou ao massacre dos Curta. Finalmente chegamos ao lado B dessa história. Sheila é da cidade Meteoro e era amiga de Curoro e do resto da trupe. Provavelmente Sheila acabou criando uma situação em que ela se perdeu perto de onde o clã Curta vivia... Encontrou Kurapika e depois relatou à trupe que ela foi sequestrada ou ferida pelos Curtas... Ou talvez ela mentiu e disse que os Curtas roubaram o seu livro... Quando na verdade ela deu o livro para a cura pica. E por conta disso a trupe acabou indo até lá matar todos remanescentes dos olhos escarlates. Isso também faz muito sentido porque a trupe disse que o clã curta tirou algo deles. O capítulo 102 prova que aquela nota é uma vingança por alguma coisa. Pode ser Sheila ou qualquer outra coisa. Pode ser até algo mais sinistro como quem sabe o clã curta não sendo tão inocente... Sendo na verdade um dos grupos que sequestravam crianças na cidade meteoro. O massacre dos Curta fala que existiam o sangue puro e os mestiços. E apenas 37 dos 128 indivíduos tinham olhos escarlate. Os Curta podem ter tentado reabastecer suas fileiras por meio de sequestros. Se isto for real, toda a sociedade que o Kurapika experimentou era completamente falsa. O Voguin quando lutou contra a Kurapika disse que os Curta eram fortes. Então havia usuários... Denem. E no meio desse turbilhão de mistérios, eu também me lembro que flashbacks da trupe é igual bandeira de morte para alguns personagens. Não quero que todas as aranhas morram, que pelo menos o Kuroro acabe sobrevivendo aí. E há definitivamente um lado B no Massacre dos Kurt. Eu realmente começo a achar que alguns membros do clã de Kurapika poderiam estar envolvidos com a máfia no tráfico de seres humanos da Cidade Meteora. E é isso meus amigos, que capítulo insano, hein? Será que o Kuroro achou realmente o capítulo negro em uma dessas fitas? O que fez ele mudar? Será que ele se preparou para caçar as pessoas que tentavam sequestrar? Todas as crianças, seus companheiros da cidade, Meteoro, os curta podem ter participação nisso. Sheila fazendo parte da trupe agora é a maior bomba. Poderia ser aí o número 4 e o número 8 sendo revelado. O que você acha? Faz seu review, coloca aqui embaixo, quero saber o que você pensa. É isso, se você gostou desse vídeo, então deixa um like para eu saber. Até a próxima, Eu por assistir. Fui.